No 20 de setembro, o cine nacional destaca a personalidade e a trajetória de Adelar Bertucci, que, junto a seu irmão Oneide, formou uma dupla de referência na música feita no Rio Grande do Sul, Os Irmãos Bertucci. O documentário que apresentamos faz parte do projeto GEMA. Uma iniciativa que contempla a diversidade sonora no Estado. A gente te espera sexta, às nove da noite.